Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem-vindos a um unboxing. Hoje não vamos fazer um unboxing do típico Geek Fuel que temos feito nas últimas vezes. Vamos fazer aqui de um novo brinquedo que é aqui o nosso Logitech G3 G933 ou G933, qualquer coisa assim. Uh, que eu comprei muito ficha esta merda. Pá. Uh, como diz aqui nas definições, temos 7.1 surround que dá um som estupendo, é wireless, pode ser usado como com o cabo USB que também dá, através da bateria bem especialmente de, desenhado é que podemos dizer assim, bem, especialmente desenhado para os gamings para quem faz gaming, para quem joga hum, opa, tem uma bateria que vai de 8 a 12 horas tem uma bateria que vai de 8 a 8 de 8 a 12 horas dependendo, nós podemos ver aqui ele tem aqui uma... É novamente bem. Ele tem aqui umas luzes que se estiverem ativas, o período de utilização 10 para 8 horas, se não estiverem ativas, sobe e então temos, conseguimos ter as 12 horas da Logitech, porque eu gosto muito da Logitech, o meu rato é da Logitech, o meu tapete é da Logitech, os fones agora são da Logitech, a minha webcam é da Logitech, portanto tenho praticamente tudo da Logitech. Uh, e gosto muito, não só em termos de qualidade, design, são bonitos, têm excelentes funções este, um, estes fones por exemplo, uh, tem de lado, tem três botõezinhos que eu não sei se dá para, acho que é para ver uh, de lado, eu depois já mostro lá dentro, tem aqui três botõezinhos são G1, G2 e G3 que nos permite fazer programação, por exemplo, se estou nos jogos, carrego no G1 e tenho um tipo de definição de jogo, se estou ao telefone, através do Skype ou alguma coisa, carrego no G2 tenho outro tipo de volume, por exemplo, dá para personalizar e é muito, é muito porra. Eu vou aqui abrir e... Celedissora! Ok, pronto, okay. caixa. Nada social, não é? Especial, não é? embaixo, GAMING WITH PASSION, WIN, WIN! Huh? Yeah, GAMING WITH PASSION, WIN WITH SCIENCE Está <risos> bem Ora, temos aqui nada especial Ele vem aqui muito bem embalado Então vou pôr o que vinha tudo Vem assim aqui Esta caixinha aqui Tem a proteção e quase caía Tem aqui uma proteção de plástico Nada de especial Depois temos então o nosso menino Eu vou tentar tirar sem estregar a ter mais coisas cá por baixo ok para já temos aqui ele tem algum peso tem um certo peso mas aqui as borrachas têm algum peso mas aqui as borrachas são muito boas portanto cá em cima ele é bastante movível que espetáculo é bastante movível tem aqui então a proteção que faz o, o cancelamento do som o que é fixe, no caso estarmos a ver uma série, um filme, alguma coisa convém estarmos realmente a ouvir e não ter aquele barulho de fundo isto corta bastante o barulho de fundo não sei se cortará todo o barulho de fundo mas em princípio ficará um som estupendo tendo em conta que a 7.1 já dará um sol também. Esta, esta, esta funcionalidade de poder mudar é muito correta não só para guardar depois num, num suporte qualquer eh, mas também para se ajustar mais facilmente ao encaixe de qualquer pessoa as, as, as coisas, as braças estão muito a uh, mas pronto a única coisa que estou a ver agora que poderá ser eh, eventualmente o handicap para algumas pessoas será o peso Pai, não é muito mas é aqui algumas gramas para além de virar tem também aqui esta função para ajudar então realmente aqui no, no encaixe. Ora, depois temos então aqui os botões. Os botões é que é capaz não dá para ver, pelo menos as letras não dá. Mas pronto, temos aqui o botão o G1, G2 e G3. Depois aqui okay. Deixa -me é o que é? Deixa-me ver. Temos aqui a zona de, de micro em que podemos cancelar o micro e há de estar aqui. O micro que há de estar saído aqui. Este micro é extensível assim e permite é? espetáculo e permite aqui tem esta este tipo de mola né? que permite configurar sair e configurar à medida da, da nossa boca e também veja que é muito bom depois vou ter que tirar estas coisinhas vou tirar já aqui as etiquetas temos então aqui a nossa bateria estes painéis saem não sei se dá para perceber muito bem Portanto, assim escuro. Yeah. Estes painéis, como diz aqui, saem. Neste caso é onde temos a nossa bateria e o nosso dispositivo que nos vai permitir ligar por wireless ao computador. E hoje eu tenho que ver como a Casta Mardão funciona. Ainda eu tenho que configurar, ainda não fiz. Mas pronto, isto tem. Hum, tem aqui em baixo o mini USB que se fizesse um foco era fixe tem em baixo o mini USB para fazer então carregar a bateria e tem uma ligação aqui não sei se é, é o que é, fone ou micro não sei eu acho que é tipo ligação de, de som porque no USB que apesar de ser wireless tem também entrada de da bananinha tem também aí a entrada nós conseguimos ter isto ligado no computador e fazer a ligação do cabo de som para aqui caso não tenhamos bateria e assim conseguimos continuar a usar os nossos fontes eu vou pôr aqui a tampinha uau, ainda não tinha visto esta tampinha tem aqui uns Já não dá para ver que está... muito claro, ok tem uns imandizos, vocês podem ver, quando eu coloquei nem precisamos de encaixar, porque é muito fixe, não, não precisamos fazer força, ao lado de pau! Encaixa é, Vamos guardar aqui isto. O que é que temos mais aqui para mostrar? Aqui este painel também é removível. ela sai não? Sai porreiro! Oh, uma das coisas que por exemplo no último que eu tive que não tinha e neste agora é por acaso não sabia dessa funcionalidade vocês podem ver tem aqui a bateria esta bateria é removível ui anda lá é removível portanto imagina que a bateria berra ao fim dos uns anos acaba sempre por por ficar ou viciado ou estragar acontece sempre alguma coisa ou queremos estar constantemente com o wireless e não queremos estar com os cabos então podemos comprar outra bateria certamente e ter sempre uma carregada vamos trocando à medida que o tempo vai passando e elas vão ficando sem bateria não sabia desta coisinha aqui linda muito boa e muito porreira ok de resto acho que não há acima nada tem é aqui depois eu já vos mostro deixa-me pôr isto onde não caia temos então mais aqui uma, uma caixazinha que vem com os os acessórios RCA, que é isto? RCA tem o 3.5. Será então o que usamos para fazer. No caso de, de estarmos a usar por cabo, podemos então usar a nossa PEN, ligar com o cabo até ali ao, ao micro. E temos o cabo USB também para fazer o carregamento uns cabinhos aqui. Isto será o que? Para ligar uh, a placa de som, não é? Pois, Ficar? É sério. Aqui os cabos RCA para ligar a placa de som. Temos o nosso cabo básico de mini USB USB. Uh, e depois temos então o nosso. E vem com um jackzito também. Uh, temos então o nosso cabo para ligar. Não dá para ver aí muito bem. Ele tem aqui. Tem por aqui em cima ele tem aqui um botãozinho que permite fechar o micro portanto podemos uh, ter o micro ligado ou ter só o som uh, ligado sem o micro estar a funcionar uh, tem mais uns botãozinhos, tem, ah podemos bloquear até os dois podemos bloquear o som do, dos dois é mais uma, deixa-me abrir essa merda é mais uma peça, uma função tá tão, para além daquilo deixa ver o que é, que é esta, esta coisa tem aqui uma pecinha é ah, um botão ok, okay tem dois, tem dois tem, aliás tem várias funções Tem aqui permite aumentar e diminuir o som aqui permite bloquear e, e ligar o micro e do outro lado tem que eu julgo que seja para ou estar no micro ou estar nos fones Jogo eu, vou, mas ainda tenho que, que ver ver aqui as instruções e ver o que é que se passa agora, agora tem mais aqui qualquer coisa que eu não consigo tirar porque está, está colado? Já está colado não colado não está se calhar vou-vos mostrar conforme ela está aqui porque se calhar isso está mesmo o lado, para também não estar agora a estragar a caixa. Pronto, basicamente aí na parte de baixo, só consegue focar aí a luz, uh, instruções, tem aqui as instruções, temos aqui o endereço para ir ao suporte se quisermos e eu depois tenho certamente que ir lá sacar um, o software dos fones. Tem estas três básicas, ligar, desligar, utilizar o, o cabo, que podemos usar, por exemplo, o comando, como diz aqui, o comando da Playstation, tem aquela entrada de jack que permite também usar, eh, indicação de como é que se carrega, coisas básicas, né? não isto também este tipo de, de acessórios não tem assim nada de complicado. Eu vou deixar, como tem aí também os outros em baixo, vou deixar em baixo o link. Do que é que neste caso mandei vir através da Amazon? Vão deixar aí o, o, embaixo o link caso vocês queiram ver mais pormenores, tem lá muita informação. Eu gosto muito da Logitech. Aconselho a toda a gente que, que use acessórios e praticamente toda a gente usa, uh, uso da Logitech, não só em termos de qualidade, mas como funcionalidade. Uh, gosto muito e nunca tive, pelo menos até à data, ainda não tive assim nenhum uma amargura, nada assim que me tenha realmente chateado e por essa razão tento sempre adquirir o que seja da Logitech bem pessoal, vamos chegar por aqui, mostrar aqui mais uma vez os belos dos meus novos fones. pois isto é branco, esta porcaria não voca nada com esta luz mas pronto, como vê? o design está muito fixe deixemos me já agora pôr, ainda não pôs uma mão na cabeça pá, apesar de que agora isto estica e já Dado que não tem só, né? Ah, que espetáculo! Isto tem é mesmo. Como eu estava a dizer, as borrachas também, é o facto agora de serem novas e o suporte. E deste lado está, deste lado está. Ele tem, e, e só agora mesmo sem sua consegue-se perceber muito bem isto pelo tom da minha voz. Uh, há bocado, ouvia-me muito mais do que agora. E a ventoinha que eu tenho lá atrás também se, se ouvia bastante mais. Uh, consigo ouvir na mesma ventoinha, portanto não é um cancelamento a 100%. Se tiver ou ouvir música ou tiver num jogo, certamente vai uh, ter o foco muito no som e não no que está no exterior, o que é muito porreiro. Ele é bastante cómodo ela é bastante cómoda, uh, pelo facto de ainda ser novo sente-se alguma pressão, mas isso depois também é do ajuste, neste caso daqui das abasitas, assim por exemplo se eu estiver no máximo aqui por causa do cabeção já fica uh, agradável, posso, posso até ter um bocadinho Uh, mais apertado e sente-se mais aconchegado o que é ótimo não se sente uh, posso mexer a cabeça uh, à vontade e ele não, não sai do sítio uh, mas pronto como eu estava a dizer espero que tenham gostado aqui do, do menino do bichinho uh, vejam no, no site eu vou deixar aí em baixo vejam no Amazon uh, é um bocadinho caro é um bocadinho caro uh, as peças da Logitech que eu tenho adquirido são um bocadinho caras, é verdade, mas são peças que eu consigo usar durante anos e anos e não tenho necessidade depois de as trocar, eu prefiro, assim, prefiro estar a comprar algo que tem o seu valor do que estar a comprar uma coisa que custa 10, 15 euros, vou ali ao chinês e arranja-se ou vou a uma Primark e arranja-se, mas depois daqui a uns meses tenho que estar a trocar ou porque o som deu berro ou porque uma coluna deu berro ou porque já não tão boas as almofadas e pronto neste caso aqui eu tenho a certeza pelo que tenho sempre adquirido tenho a certeza que a qualidade mantém-se durante bastante bastante tempo e pronto pessoal vamos ficar por aqui espero que tenham gostado eu não tenho assim mais unboxings para fazer entretanto vão aparecendo novas coisas e à medida que forem aparecendo eu vou tentando fazer aqui unboxings e pronto Vamos ficar por aqui. Quanto a vocês, vejo no próximo vídeo. Tchau.